tocou, limpou, vai fazer o gol. Gol, gol, gol, do Atlético Kelvin para a festa das mulheres e crianças aqui na arena para o Atlético, zero para o Maringá, lançamento, que lançamento lá para o Kelvin, dominou, o goleiro sai e deu um toquinho por cima, e um belo gol do Kelvin, olha só o domínio, ele tira do goleiro, toca por cima e empurra para o fundo das redes, o Atlético sai na frente, o Atlético líder do campeonato estadual.